Olha, estava aqui a fazer o live, estava aqui a ver os comentários. então. Então tenho aqui um pedido do Márcio Silva, diz que gostava de assistir ao programa nos bastidores. Não sei se isso é possível nós ou se vamos Nós vamos fazer um especial fãs assos não é? Fãs, é fãs, tal espectadores que, que, que veem o programa, que gostam, vamos organizar. Boa. E uh, pode-nos enviar um e-mail para olamaria.portocanal.pt, também assim que está aí desse lado. Envie-nos um e-mail, diga que gostava de vir ao programa, diga o que é que custa mais e nós vamos fazer aqui um especial. Boa. Márcio, então, olha, esta foi para ti. Está é aí a dica. Está, aí, Está daí a dica. dica. Muito bem, muito bem. Uh, olha, então, hoje vamos falar sobre a estratégia no Facebook. Já falamos no início do ano de estratégia nas redes sociais uh, e, por isso, uh, vamos ver o que é que nós podemos fazer em relação ao Facebook. É engraçado, estamos a ver por trás, estamos a ver por trás, claro, com com o delay da transmissão, é engraçado. Uh -huh. E os respectivos comentários. Entretanto, quem nos está a ver também em direto pelo Facebook, pode ir interagindo connosco. A Maldia hora quando eu faço essas coisas tipo top-top pela primeira vez. Dá para vez o bumerangue, não é? <risos> Isso para o bumerangue é top. Olha, o Márcio Silva, entretanto, está a responder. Beijinhos, Maria. vive okay, Viva 40 quilómetros, em lausada. Abraço, Vasco. Ok, abraço, Márcio. Muito bem. Então, olha... Hum... O Facebook, um, há uma semana ou há duas semanas, um, divulgou novas estatísticas, novos dados dos seus lucros, etc. Os lucros deles não param de crescer, apesar de, de todos, aliás, vimos o último, o último escândalo, digamos assim, ou é o termo correto do Cambridge Analytica, uh, e as receitas não param de crescer e o número de utilizadores também não para de crescer. Já vai com 2.2 mil milhões de utilizadores, portanto, é de longe a maior rede social quer amemos ou odiemos, é, é a rede social, Sim. no entanto, como nós já vimos também noutras, noutras rubricas, é importante a diversificação e está presente onde está o meu público, se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é no YouTube, de acordo com o social media, de qualquer modo é incontornável para o negócio, na generalidade, estar presente no Facebook. Então, em primeiro lugar... O básico de uma estratégia de qualquer negócio, que é perceber que é o meu público-alvo ou é persona, que são as características mais detalhadas, e de acordo com esse público-alvo, poder ter uma comunicação ajustada e um comportamento ajustado nesse Facebook. E isso é normal em qualquer plano de marketing. Depois, definir quais são os meus objetivos. Uh, o meu objetivo pode não ser necessariamente vender. Por exemplo, o objetivo, no vosso caso, com o Facebook, não é vender, mas sim criar uma relação, uma interação com a vossa audiência. Claro. Ora, de acordo com os objetivos que eu vou definir, Vou depois detalhar ações, imediatamente também as métricas que eu vou acompanhar. Quais são os conteúdos que geram mais alcance, mais interação, até para vos dar ideias de quais são os temas abordados que geram mais interação, para poderem também reagir a essa informação que têm. Nos negócios também assim é. Um, e depois produzir conteúdos interessantes. Pode ser nos principais formatos, que é a imagem, o link, o vídeo, direto, nos quatro principais, embora o Facebook tenha talvez duas dezenas de tipo de Nunca conteúdos diferentes. Um direto, nem um vídeo o Facebook. Como é que é Mas no Instagram já fizeste? Faço sempre. Muito, exatamente. Não, o estás a fazer agora? Um direct no Facebook? Estás oh, a ver? Eu estava... Sim, mas eu na minha na página. Na tu conta, exatamente. Sim. Engraçado, não tenho. Não tens não... vontade de fazer. Eu, não... eu tenho aqui qualquer coisa com o Facebook, não é? Tu és Instagram, sem eu dúvida. Sou Instagram. És Instagram, exatamente, sem dúvida. Tem Instagram. Sim. <risos> uh, portanto, conteúdos interessantes que podem ser uh, imagem, podem, uh, podem, pode ser vídeo. Uh, ou outros formatos, uhum. o conteúdo deve ser essencialmente não comercial, ou seja, conteúdo que gere interação com a audiência. Investir em anúncios é incontornável, tem que se investir em anúncios no Facebook, estar presente no Facebook ou no Instagram, mas essencialmente no Facebook, temos que colocar um budget para anúncios para chegar a mais pessoas de outro modo o alcance, é muito baixo, cada vez mais baixo, portanto temos que investir, outra questão é investir eficientemente. E depois não ficar só por Facebook uh, e integrar com o marketing digital. Olha, o Arnaldo está aqui a dizer nos comentários, eu estou nos bastidores, pois claro que sim, ele vem assistir aos bastidores. <risos> A Mariana Oliveira também, também diz que sim, diz que adora este programa. A Mariana Oliveira, adora. Oh, Molly, oh, Molly, oh, então inventado a trabalhar, estás a comentar no Facebook de programas de televisão, Molly? Bom, isso é um o algoritmo, mas vai começar a chegar mais pessoas, há muita claro, interação. Claro, claro. Olha, o Zé Lemos fez um like. José é, o, Zé, o Zé Lemos tem que vir ao programa. Eu quero ver se o Zé Lemos tem tanto paleio na, ao vivo como tem no, nas redes sociais. Ah, <risos> Fica ao desafio. Fica tranquila. Em relação a investimento em anúncios de Facebook, então temos várias possibilidades. Só aqui um apanhado de algumas das possibilidades, porque existem imensas. Uma delas é eu fazer, poder fazer anúncios para tráfego para o website, por exemplo, uma loja online, por exemplo, um site de uma empresa que pretende que uhum. as pessoas vão ao site ver os serviços que têm, então faz um anúncio para a pessoa ir ao site, onde se pode medir as conversões, ou seja, o pedido de orçamento ou a compra que foram feitas consegue-se medir e estabelecer o retorno de investimento. Um outro tipo de anúncio, relativamente recente, em alguns meses, são os anúncios de mensagem de Facebook. Então é um anúncio que coloca um conteúdo e depois a pessoa interage via mensagem pessoal para a página, como no Instagram temos o um Instagram Direct, no Facebook também temos as mensagens. Isto é muito interessante criar alguma proximidade para a pessoa colocar questões sobre o produto ou serviço e pode haver alguma automatização de mensagens também. Então é um tipo de anúncio também interessante. Depois existem também os anúncios Facebook Leads. Isto que é um anúncio que eu clico no anúncio e os meus dados são preenchidos no formulário automaticamente dentro do Facebook. Não tenho que criar nenhum site é preenchido e o anunciante fica com os dados. Por exemplo, imagina, vamos realizar um evento, precisamos do nome, do e-mail e do telefone das pessoas para se inscrever. Em vez de ir ao site e inscrever, é uma barreira, tem que preencher, imagina com o telefone, é chato. Facebook automaticamente capta os dados com o consentimento da pessoa, como é natural, e o anunciante descarrega esses dados, tudo automático. É uma forma muito interessante e barata de conseguir captar os contactos dos clientes. E depois temos também o Pixel Facebook. Isto permite o quê? O pixel do Facebook não é mais do que um código para fazer remarketing. Uh, no marketing digital, o remarketing, classicamente, é quando vamos, por exemplo, ao site da Booking, não reservamos o hotel, pois vemos anúncios da Booking no Facebook, em todo lado. Isso é Isso é o remarketing. Então, se for bem feito, ou seja, de acordo com o comportamento que alguém tem, vai a um determinado site, Uh, não Mas compra o produto coisa, e depois vê o um anúncio. Eu, como utilizadora, quando isso me acontece, sinto-me vai vida. sentes perseguida, não é? Não gosto. O, o, o desafio é, em vez de fazermos anúncio para perseguir, fazer um anúncio para servir. Para pensar, olha, ótimo, lembrou-me para ir lá uh, comprar um produto nunca, ou nunca serviço. Nunca sinto isso. É, sentes sempre, sempre perseguida, não é? Se calhar pode haver um, um excesso desse tipo de anúncios. Pois, não sei. Faz-me faz confusão. É das coisas que me faz confusão, Sim. por acaso. Uhum. Mas há outro tipo de remarketing, por exemplo. Uh, imaginem que podes fazer um anúncio, uh, por exemplo, todas as pessoas que interagiram com conteúdos da página Olá Maria, uhum. todas as pessoas que fizeram like ou comentário, só essas vão ver um anúncio para um especial Olá Maria que vamos fazer, só essas. É um público uh, fiel que está acompanhado, portanto, vamos apontar só para quem já está a interagir connosco ou com uma marca, interage com aqueles conteúdos, com a nova coleção, só as pessoas que estão a interagir vão ver o um anúncio, portanto, é um público muito propenso a converter ou a okay. comprar. Pode ser outro tipo de cenários, por exemplo... Alguém que vê mais que 20% dos vídeos que eu publico na minha página profissional, só essas pessoas é que vão ver o anúncio. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, vê só 3 segundos dos vídeos no Facebook, é muito pouco. Portanto, alguém que vê 20% ou 50% é um Sim, público é, a taxa, e, e 3 segundos contra uma, uma visualização. Portanto, quando nós vemos mil visualizações ou 10 mil, é bom, mas na verdade temos que pensar que as pessoas viram, na maioria, muito pouco. Isso consegue-se ver nas estatísticas das páginas de Facebook, diz lá qual é a porcentagem que cada vídeo ah. teve mais que 3 segundos. No assuntos. Instagram não dá para ver isso. No Instagram uh, só nos anúncios é que conseguimos ver pois. essa informação. Mas a maioria vê muito pouco. Vê, vê muito pouco. É bom, ver, mas não pensamos que vê o, o vídeo todo. Então podemos afinar anúncios para as pessoas que vêem mais vídeos, ou mais tempo vídeo, então pode ter uma campanha específica. Uh, ou, por exemplo, para todas as pessoas que enviaram mensagens para a minha página nos últimos 30 dias. Então, só essas pessoas vão ter anúncios. Portanto, isto tudo foram exemplos de remarketing, portanto, publicidade sofisticada, que até com menos investimento ou com um investimento baixo, se for uma tática bem montada, eu consigo ter resultados interessantes. Da minha experiência, daquilo que eu vejo, de uma forma geral, eh, as empresas não tiram partido estas técnicas um bocadinho mais avançadas, que se calhar com menor orçamento, conseguem melhores resultados. Uhum. Portanto, não há nenhum problema em investir em anúncios Facebook, o que acontece, muitas vezes, é que investe-se sem grandes estratégias e depois não dá resultados. vem é. afinar bem a máquina. Uma regra importante... É que os anúncios não devem ter mais de 20% de texto, se não podem ser reprovados ou ter menos alcance. Portanto, 20% de texto dentro da imagem. E outra regra importante é que, ao fazer o um anúncio, deve ter pelo menos três variações. O que é estas variações? É ter uma imagem, uma determinada imagem com um produto, depois uma outra imagem diferente e uma outra diferente. Isto porque nunca sabemos bem qual é que vai ter melhor os resultados. Então deve estar testar a mesma campanha com três variações. Então, de uma forma resumida, temos aqui algumas possibilidades. Bons dicas, não é? Uh, temos algumas possibilidades a este tipo de, de campanhas. Sim. Em relação a conteúdos atrativos. Os é conteúdos podem ser mais atrativos, não é? Os conteúdos. Então, há quatro tipos de conteúdos uh, que são mais utilizados no Facebook: temos a imagem, temos o link para o site, temos o vídeo e temos o live. Em relação à imagem, continua a ser importante usarmos a imagem. Pode ser uma imagem, neste caso temos exemplo até de um, de um Tiny Planet, que já fizemos aqui, que é feita através de uma câmera 360 e depois Sim. faz a, a vista de cima. Pode ser a foto normal, a foto, a foto enquadrada é muito importante para o Facebook e para o Instagram porque ocupa mais espaço no mobile. A foto normal, a foto de anúncios, é, é importante usarmos imagens atrativas. Quem não tiver competências de criação de imagem, pode usar uma ferramenta que já abordamos há algum tempo atrás, que é o canva.com, para a criação de imagens, já tem para as redes sociais que pode utilizá-la. Se tiver alguém com competências profissionais, aí, perfeito, tanto já melhor. tem tanto melhor. O link aqui alerta um pormenor. Ao partilhar um link de um website no Facebook ou em qualquer rede social, automaticamente o Facebook vai buscar um título, uma descrição e uma imagem. E é muito importante que o site esteja otimizado para mostrar aquela imagem e título que eu quero. E nem sempre está. E agora não é possível mudar esta informação no Facebook. Ou seja, quem desenvolve o site ou quem gera o site tem que ter o cuidado de otimizar para redes sociais e muitas vezes isso não está feito. Para quando eu partilhar um link, ir uma imagem atrativa um, e uma descrição. O vídeo aqui chama a atenção de um pormenor de Ao publicarmos um vídeo, um, aqueles foram forem mais importantes terem legendas. Uh, por exemplo, estes, o, o vídeo da rubrica de redes sociais, é um, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos, depois fazemos um resumo de um minuto e colocamos legendas, para facilmente as pessoas em um minuto verem o resumo e terem as legendas. Porque a maioria das vezes que estás no Instagram, deve estar com o som desligado. Do Sim, zero. sem som. Especialmente agora com o pequenino, não é? Pois, <risos> então, tem que ser. então que o som ser. desligado. Mas a maioria das pessoas tem o som desligado. Então, colocarmos legendas faz com que o vídeo tenha desperte mais atenção, especialmente se formos promover o vídeo, torna-se ainda mais importante termos Muito as legendas. Bom. E depois o live, fazemos transmissão em live. Olha este exemplo que estamos aqui a fazer. Nós íamos fazer a transmissão de 360, mas, mas acabamos de fazer com o telefone. Estão a ver, isto é um smartphone, um selfie stick, um pequeno tripé, estamos a fazer um live. Portanto, eu preciso comprar um desses selfie sticks. É um selfie -stick, selfie stick normalíssimo. Este aqui é um tripé que, dá, que tem, tem um bom suporte, de facto. Mas eu preciso de tripé, também. deste tripézinho, sim. Se consegues comprar numa loja qualquer de telemóveis, compras um tripé deste que dá imenso jeito. E este sim. Bem... O quê? Tem entrepês? Tem. Estes, estes senhores têm ah, os não sei, Não sei. Não sei. Não, não foi lá que eu comprei. Eu, eu, isso eu tenho a certeza que não foi lá. Mas o que eu vou comprar, é se o é ser lá. É bem provável. É bem provável. Sim. É bem provável. Sim. Estou a fazer anos. Equipa. Ok. Já estão a perceber. Há outras lojas. Afinal, não há nestas assim. Estão vocês a comprar? Não há nestas assim. Há em lojas. Sim. <risos> todas, todas as grandes lojas eu têm... antes estar a falar comigo aqui atrás a mandar vir está tudo? para terminar, uh, temos aqui uma sugestão de conteúdos uh, de planeamento de conteúdos de segunda a domingo, portanto em termos de, plane... de publicação de conteúdos no facebook Pode-se fazer entre 3 por semana a 3 por dia. Ai, que canseira. Já quando foi do Instagram, também tiveste a mesma coisa. Ai, porque é muita coisa. Quando não digo entre 3 não... por semana e 3 por dia, por exemplo, se calhar há de haver dias que no, que no vosso Facebook publicam três publicações ou mais. Uh, se calhar, se for uma empresa business to business, vai publicar uma ou duas por semana. Portanto, temos que ver aqui o intervalo. Não é por publicar muito que a mais pessoas, mas sim pela qualidade de conteúdos. De qualquer modo, tem aqui uma proposta de, de, de, de planeamento de conteúdos, em imagem, vídeo, link e live e outros conteúdos, distribuído ao longo da semana. Para quem estiver a ver, tem aqui uma imagem, pode, pode captar uma imagem, e deixo aqui uma imagem final, que é um resumo e mais alguma coisa, que é um framework de Facebook, que resume as principais possibilidades de implementação, do ponto de vista de estratégia, o que é que nós podemos implementar, Uh, e tem aqui as várias possibilidades, que é o slide final. Penso que o Luís tem lá a seguir a este da, do planeamento de conteúdos. Cá está. Esta é uma imagem, como tem muita informação, podem captar esta imagem, em que tem o um resumo das principais funcionalidades e a integração às orientações estratégicas que demos e à sua implementação técnica, desde configuração, conteúdos, de criação de grupos, personalização, etc. Tudo e Portanto, tudo e aqui tudo. muito potencial. Isabel está a perguntar o que é que nós fizemos, ou ao contrário? Ah, ela está a ver aquela imagem, está ao contrário, faz espelho, não é? A, a, aquela televisão que estamos a captar ali atrás, ela aparece eh, ao contrário aqui, por causa da câmara. Ah, Mas a nós vemos bem. Pronto, era só para saber. Muito obrigada. Obrigado. Já não vinhas há quanto tempo? Já há algum tempinho. Uma pouca é verdade. vergonha. Uma pouca vergonha isto. Vou à minha vida. Vai lá então. Porque a minha vida não próxima. é estar aqui a falar com toda a gente. É verdade. <risos> Fica em frente. Um...